um excelente filme, injustiçado por uma campanha de marketing patética, baseada em Inveja e Recalque, a qual focou na comparação do filme com Matrix, sendo um total fracasso, gerando a imagem negativa que classificou o filme como apenas mais uma cópia da saga de Neil. Mas a alcunha de cópia é uma tremenda injustiça pois trata-se de um filme ímpar, com sua própria originalidade, e apesar de alguns efeitos não terem envelhecido tão bem, devido a seu orçamento bem mais baixo, desfruta de uma qualidade cinematográfica impecável, com sequências e takes belíssimos, além de um roteiro bem escrito, que possui diversas referências e camadas de interpretação. E para aqueles que ainda assim criticam o filme de forma incondicional como apenas uma cópia devido ao protagonista usar o sobretudo preto e armas de fogo, lembrem-se que até mesmo Matrix nada mais é do que uma cópia mesclada de Ghost in the Shell e Cidade das Sombras, um filme lançado um ano antes. O filme se passa num futuro distópico, o qual é dominado por um governo mundial que assumiu o poder após uma terceira grande guerra mundial, utilizando o medo da extinção humana numa possível quarta guerra, para impor o consumo diário de uma droga inibidora de sentimentos, os quais são apontados como motivação de todos os conflitos humanos. Através da imposição dessa droga, o Estado promove uma lobotomização em massa, transformando as pessoas em indivíduos desprovidos de prazeres e vontade própria, como se fossem máquinas com o único propósito de servir ao seu grande líder. Para a execução e manutenção desse plano de controle mundial, a elite governante criou o Clero gramaton uma organização responsável por treinar guerreiros de elite com lealdade inquestionável, os quais são praticantes do Gunkatá, um método de combate baseado em análises probabilísticas, que proporcionam o agente analisar o ambiente ao seu redor e deduzir as posições espaciais mais favoráveis, de forma a evitar qualquer tipo de dano e maximizar suas capacidades ofensivas. Nesse regime, o simples ato de demonstrar sentimentos ou recusa em tomar a droga, pode resultar em pena de morte, além de que qualquer coisa que possa estimular os sentimentos, como a arte, ser severamente perseguida e destruída. A obra apresenta dois grandes livros de futuros distópicos como inspiração, sendo o primeiro, Admirável Mundo Novo. Sua história se passa na sociedade futura, no ano de 2540 ou 634 depois de Ford. Sob o comando de um estado tecnocrático totalitário, todos os humanos são gerados em proveta, com lugares pré-determinados numa hierarquia social. Os indivíduos são condicionados desde a concepção, de forma genética em conjunto com doutrinação psicológica relacionamentos emocionais intensos são considerados aberrações e crimes. A promiscuidade reina como padrão moral imposto pelo Estado. Uma droga viciante chamada Soma é universalmente distribuída de forma gratuita, a qual atua inibindo ansiedade, estresse e outros sentimentos negativos, promovendo o estado de felicidade e relaxamento, tornando as pessoas emocionalmente frágeis e dependentes da substância, apresentando um protagonista em constante depressão que não sente mais prazer na promiscuidade compulsória, em busca de liberdade. Descobrindo os prazeres da vida com selvagens que vivem à margem da sociedade, mantidos sob o controle como animais de estimação. A outra grande fonte de inspiração é o livro Fahrenheit 451, que conta a história de uma sociedade distópica onde os bombeiros não mais apagam fogo trabalhando como uma milícia violenta responsável por queimar livros, os quais, a posse, pode levar à internação no hospício ou até mesmo à execução. O protagonista é um bombeiro leal convicto no valor de seu trabalho, que em certo ponto da trama começa a esconder alguns livros para ler, mudando seu comportamento, sendo traído e denunciado pela própria esposa, iniciando uma longa fuga e perseguição. Mas além da inspiração em obras ficcionais, o filme traz paralelos com a nossa própria realidade humana. Em Líbria, temos uma total ausência de pluralidade de ideias e diversidade cultural, muito similar ao visto em regimes totalitários, como na Alemanha nazista, com a perseguição aos intelectuais e queima de montanhas de livros ocorrendo de forma muito similar também na União Soviética. O realismo soviético, ou realismo socialista, foi um movimento artístico imposto pela Cortina de Ferro entre 1932 e 1988. Visava utilizar a arte como ferramenta de educação e doutrinação, servindo aos valores comunistas, impondo adoração aos grandes líderes. Enquanto milhões de soviéticos eram dizimados pela fome e repressão, as pinturas e as esculturas idealizavam camponeses e operários felizes e sorridentes. As obras eram desprovidas de qualquer significado ou interpretação artística. Todo tipo de manifestação cultural tinha que passar pelos órgãos de censura do governo. A cada sufrágio dos burocratas, o artista poderia ser censurado ou até mesmo mandado para campos de trabalhos forçados, o que gerou um êxodo de mentes criativas. Como exemplos, podemos destacar a filósofa, romancista e roteirista Ayn Rand, escritora do best-seller A Revolta de Atlas e criadora do objetivismo filosófico, além de Alexander Solzhenitsyn, um escritor e historiador russo que foi condenado a oito anos de trabalhos forçados, seguidos de exílio perpétuo, por mandar uma carta para um amigo na qual continha críticas ao Stalin. O escritor tornou-se famoso ao utilizar sua experiência de vida e relatos de testemunhas para publicar diversas obras expondo e denunciando as atrocidades cometidas nas gulags, os campos de trabalhos forçados soviéticos, sendo a mais famosa o Arquipélago Gulag, que lhe rendeu o prêmio Nobel de Literatura em 1970. Voltando ao filme, a trama principal se inicia quando Preston, interpretado por Christian Bale, um dos mais habilidosos e leais sacerdotes, descobre que seu parceiro não mais tomava suas doses regulares da droga, voltando a experimentar os sentimentos, chegando a esconder e ler um livro, sendo friamente executado pelo seu colega de trabalho. Mas o evento tem seu preço. Preston passa a se sentir abalado após executar seu parceiro de longa data. Até que, por acidente, na manhã seguinte deixa sua dose de Prósio cair, experimentando pela primeira vez a realidade sem anestesia mental obrigatória. Graças a essa amostra de liberdade emocional, passa a negligenciar e esconder todas as doses de Prósio, observando o mundo ao seu redor com outros olhos, experimentando uma explosão de sentimentos e sensações, os quais até então tinha como único propósito na vida combater, e bom, antes de Neil tornar-se John Wick, John Preston já era um maluco pistola da vida que largava chumbo em geral por um cachorro fofinho, e assim entramos no arco final do filme, a redenção de Preston e seu conflito com o grande irmão, ele passa a ser pressionado mentalmente, fazendo diversas escolhas fáceis e óbvias para o seu antigo eu lobotomizado, mas que agora mostravam-se dilemas torturantes, necessitando escolher entre fingir obediência e seguir na sua zona de conforto ou dar ouvidos à razão e suas emoções, optando pela ética que o levará ao status de pária naquele regime totalitário. Após uma investigação pessoal sobre seu antigo parceiro, Preston descobre a localização da resistência, indo pessoalmente ao encontro do líder, que possui o plano de detonar bombas em várias fábricas de Prozion em conjunto com o assassinato do grande irmão. O objetivo seria interromper o fornecimento da droga por pelo menos um dia, para que milhares de pessoas experimentassem os sentimentos e despertassem mas o sacerdote afirma que nunca sequer viu o pai, pois era reservado a poucos devido ao risco de atentado. O protagonista se voluntaria para o serviço. Conseguindo uma audiência com o um grande líder e de forma acertada, a direção optou por vestir o personagem num traje de gala branco, o que faz total sentido, pois o clero funciona como um órgão militar, os quais possuem uniformes diferenciados para ocasiões especiais, além de representar esteticamente a redenção e transformação do protagonista. Apesar do sacerdote não perceber, seus atos vinham sendo monitorados pelo seu novo parceiro, sendo pego de surpresa ao descobrir que apenas era usado como um espião involuntário, permitindo que o clero finalmente localizasse a resistência, além da chocante revelação de que o grande irmão não existia e o conselho governava sob o comando do líder do clero, sendo o grande líder apenas um fantoche imaginário. Preston entra num estado berserker, eliminando a todos que estiverem em seu caminho, e após um grande confronto seguido de uma luta contra a guarda pessoal do chefe, finalmente o derrota e elimina. Logo após, destrói todos os servidores de onde eram feitas as transmissões que promoviam a lavagem cerebral as explosões que trariam a oportunidade da sociedade quebrar suas amarras do totalitarismo. Minha conclusão sobre o filme é de não se tratar de uma simples cópia, mas sim de um ótimo filme de ação com seus próprios méritos, com um protagonista bem construído, envolto em várias referências históricas e literárias, além de boas cenas de ação com o roteiro envolvente. Sem dúvidas alguma, recomendo a obra, principalmente aos amantes e entusiastas de liberdade, história e ficção científica.